Me chamo Júlia e esse é o meu canal, seja é muito bem-vinda, muito bem-vinda para mais um vídeo. E hoje é um vlog. Hoje é um vlog vocês vão passar o final de semana inteiro comigo. Para. Eu tenho muitas coisas para fazer nesse final de semana. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tá, gente? A gente tá quase chegando a 200 inscritos, então se inscreva nesse canal. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo. Comentar alguma coisa fofa Eu amo responder comentários E se mais relação? se embora Eu acabei de acordar Então não me julguem meu pensamento lento E a minha voz estranha Mas primeiro, bora arrumar a cama, né Minha gente, como é que você acorda e não arruma cama Mentira, eu acordo várias vezes e não arrumo cama Vamos tomar café da manhã, né, gente? Vamos tomar café, leite quente com chocolate, meu Deus, não derreti o chocolate aqui no fundo. E pão meu prato, peraí, deixa eu mostrar pra vocês, meu prato das chiquititas, sim, eu tenho um prato das chiquititas, eu era muito fã das chiquititas. E vamos comer, né? Que a vida... Agora sim, né, bom dia, né, comei banho, lavei cabelo, não, mentira, lavei cabelo, não, mas tomei banho, comi, agora sim, bom dia. Um, eu vou começar agora fazendo os trabalhos da escola, por quê? Próxima semana tem três trabalhos, um de inglês, um de português e um de geografia, e ter um de arte, que foi adiado, então tipo assim... Muita coisa. E eu não quero deixar pra fazer tudo próxima semana, porque eu não sei o que, é que vai acontecer próxima semana, se eu vou ter tempo ou não. Eu já comecei o dia inglês, que, são, que é sobre esportes típicos de cada país. E assim, países que falam inglês, no caso, olha a capinha do meu trabalho. Eu não tinha folha pautada, então eu imprimi folha pautada. Inteligência é tudo, né, meu povo? Aí, eu estou aqui já escrevendo, deixando espacinho pra colar fotografia. Eu achei muito genial isso, de eu, ter, de eu deixar esse espaço aqui. E eu tô fazendo sobre dois esportes típicos, um da Inglaterra e outro da Irlanda. Porque eu percebi que a maioria do pessoal da turma ia falar sobre, sobre os Estados Unidos. E, assim, tem muitos outros países que falam inglês, então queria falar sobre eles. Eu vou falar sobre o futebol irlandês e a corrida do queijo, que também é um esporte, tá, gente? Pesquisem aí, é incrível. Mas agora eu vou continuar a escrever, vou ligar aqui o computador pra continuar pesquisando. E eu também, gente, tenho o trabalho de português, ele é um projeto de pesquisa enorme, tipo assim. É ó, eu vou ficar, eu fiquei responsável por uma escola literária, que é a escola literária. Cadê? O classicismo. E eu tenho que pesquisar, ler, anotar dar exemplos, poemas, autores, trazer fotografias então, tipo, e a professora de português, ela é bem exigente e ela gosta de trabalhos bem, assim, bem minuciosos então, tipo, eu já tô vendo que eu vou ter um trabalhão pra fazer mas é a vida, né? É a vida então vamos deixar de enrolação e começar logo, né? Pra adiantar Um, eu fiquei as últimas três horas procrastinando, vendo vídeo de gatinho no Pinterest Eu não tenho culpa, tá? Os gatinhos são fofinhos. Mas eu terminei meu trabalho. Tadã! Eu já colei as imagens, tá? Eu tenho impressora aqui em casa. Ó, coloquei as fontes citadas ali embaixo. Tudo. Falta só realmente grampear a capa do trabalho. Pra ele ficar prontinho. E daí eu vou pro trabalho de português. Que eu juro mais... Que eu juro... Acho que seja mais difícil. Como é que eu juro? Eu julgo ser mais difícil. Porque tem muita pesquisa e muita coisa antiga. É muito mais sobre a história da literatura. Então eu vou ter trabalho. Então eu vou começar logo. E é isso. Vocês querem pipoquinha? Super fantástico, amigo. Como é bom estar contigo no nosso balão. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais ah! Mas olhem o que eu fiz. Porque eu sou um gênio. Eu realmente derrubei todas as pocas no chão. Olha que legal. Só que meu chão tá limpo. Porque eu passei pano ontem. Então, eu vou só pegar. Colocar as poucas de volta no saco. Isso se chama reciclagem. <risos> ai, ai, viu, sociedade? Ai, ai, viu? Deixa eu ver se eu consigo achar melhor. Ai, ai, viu? Hamburguinho aí, ó. Batatinha, quem quer? Coxinha, Essa vai ser minha janta. Tá bom café toma uma delícia é... Nem sabe Pão, couve, percinho, Carne então, né, não é estranho, hein? meu Deus, do nada é, eu tô com no gosto, atrás de espinhas É o seguinte, um, a minha noite, assim, a minha manhã foi bem produtiva Tipo, meio dia eu tava digitando trabalho, digitando, escrevendo trabalho, pá E eu termino o trabalho de inglês E amanhã, que é domingo, eu pretendo começar o de português eu falei que eu ia começar hoje, só que, assim, gente, a semana foi muito cansativa E eu precisava um pouquinho descansar, então eu assisti um filme com a minha mãe Eu fiquei conversando com ela, tá tipo, sabe, tipo, é, conversando, tipo, até pra descansar, desopilar um pouquinho Então foi, tipo, não acho que foi improdutivo eu só não fiz nada, o que foi bom. Eu precisava realmente não fazer nada com coisa nenhuma. Então assim, né? São então, meia-noite e quarenta, preciso descansar pra amanhã começar na luta, na batalha de novo. Ai, pra quem quer saber o que eu tô fazendo, eu tô passando o reparador de pontas no cabelo. Eu passo antes de dormir, porque no outro dia ele acorda mais brilhoso, mais bonito eu também aplico amanhã porque ele tem filtro UV Então acaba que deixa meu cabelo bonito mas vamos dormir cambada Olá, bom dia! Meu Deus, o que eu comecei assim? Um, como uma ótima pessoa produtiva Eu acordei 10 da manhã Mas meu dia tá começando mesmo agora às 11 São 11 mesmo? Qual é a Peraí, vamos descobrir que a são de fato. 11h20. Meu dia tá começando agora, 11h20, porque eu tomei banho, pá, fui ajudar minha mãe na cozinha. Então assim, começar mesmo dia vai ser agora. Eu acordei tarde assim porque eu fui dormir tarde, tipo, eu fui dormir 1 da manhã, gente. Tanto assim, né? Tem motivo. E hoje, hoje eu quero fazer algumas coisas. Eu tenho um trabalho pra fazer, não um trabalho da escola, mas um outro trabalho. Eu tenho um roteiro do canal pra fazer. Eu tenho... E eu tenho os trabalhos que eu já falei pra vocês que eu tenho pra fazer. Então, eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Tenho que resolver minha vida hoje, porque próxima semana eu tenho certeza que eu vou ter um monte de coisa pra fazer. E provavelmente não vou ter tempo. Então, né... Vamos à luta. A primeira coisa que eu tenho que fazer hoje, que eu lembrei disso ontem de noite, é organizar um resumo de literatura. Por quê? Justamente nessa questão das escolas literárias, a professora ela foi simplesmente explicando e pedindo pra gente anotar coisas importantes. Só que assim, no, ela não parou e falou, é, anotem isso e botou no quadro. Não, ela ia falando e o que a gente julgasse mais importante anotava. Então, eu fiz, gente... Não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz essa página inteira de anotação. Ó. Aqui estão todas as 14 escolas literárias. Eu frisei o que eu achei que era mais importante. Eu não sei se eu vou escrever tudo. Tipo, tá bem bagunçado e eu tenho com certeza que organizar isso aqui primeiro. Porque, gente, vai que seja algo que vá pra estudar pra prova. Vai tá estar essa coisa linda aqui de mãe da cheiro. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu... Comecei, onde que eu começo aqui? Eu começo aqui, escola literária. A definição... Não, aqui é a definição de literatura, que eu já tenho aqui em outra página do caderno, mas eu fiz. Aí, aqui tem... que tem o que é a escola literária. Aí aqui vai seguindo os traçinhos, assim. Só que assim, tá bem bagunçado e nem faz sentido todo os traços que eu coloquei aqui. Mas primeiro eu vou dobrar essas roupinhas aqui. vou te mostrar pra vocês. Essas roupinhas aqui eu tenho pra trobar. Um monte de roupa que eu tenho pra drobar, porque tem que arrumar a primeira cama, né? Convenhamos. Roupas drobadas e guardadas com sucesso, né meninas? Vamos agora fazer o resumo, porque é necessário, né? Eu, a professora falou que era bom fazer como se fosse um mapa mental. Só que tem tanta coisa, eu anotei tanta coisa, mas tanta coisa que eu não acho que vai dar para fazer um mapa mental, não. Então eu vou tentar fazer da melhor forma possível, mas eu não sei se vai dar não. Mas vamos deixar de conversa, né, que a hora corre e o tempo não vai esperar, me esperar para fazer esse resumo, né? Então simbora. Soltar o cabelo parece ser bonito na câmera <risos> um, Eu terminei o resumo E falta agora começar o trabalho de português mesmo Porque eu sou preguiça de começar Mas eu preciso começar, gente Porque realmente tá difícil Tá difícil tá? Deixa eu mas isso aqui E coisa esse aqui tá não atrapalhar o microfone Eu vou trabalhar um pouquinho né Até porque um, Eu tô com um trabalho meio atrasado Eu preciso entregar então já vou começar logo, uh, vou começar a escrever o roteiro, gente, preciso começar, é urgente, porque uh, esse vídeo eu não sei se vai sair próxima semana, que pra vocês, eu não sei quando vai ser, mas eu não sei se quando esse vídeo vai sair, eu pretendo que ele saia depois desse vídeo que eu tô fazendo o roteiro, só que pra isso eu tenho que terminar o roteiro. Ok, né, terminei o trabalho, tomei banho, bah. Gente, eu acho que agora eu só vou gravar com o meu notebook ligado, porque ele traz uma, uma luz, uma luminosidade, sabe, uma, uma coisa, e que fica muito mais bonito, e eu acho que eu sempre vou gravar nessa direção, porque fica mais bonito ainda. Então, e agora eu vou começar finalmente o trabalho de português, às 10 horas da noite. Amanhã eu não vou pra escola, então eu vou aproveitar esse passe Pra adiantar, porque eu posso dormir tarde e ainda assim ficar tranquilinha. Gente, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né. Então, aí eu tava vendo uma conversa minha aqui com o professor, né, e pá, vindo a conversa. E, tipo, eu mandei, o professor mandou agradecendo que eu tinha enviado foto da atividade pra ele. Aí eu mandei uma figurinha do Patrick fazendo assim, ó. Muito íntima do professor. Ela. Vou mostrar pra vocês. Olhem isso aqui, gente. Meu Deus. Olhem pra isso, gente. Meu Deus do céu. Dereck, meu Deus. Gente, curtindo demais a trilha sonora do Big Brother. <risos> Tô aqui assistindo o Big Brother. Justo dá pra ver. Assistindo o Big Brother. Pesquisando as coisas, gente. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus, eu não quero que ninguém saia. Ai, meu Deus. Vou gravar com esse cabelo. Me deu um ar contemporâneo. Uau. Não sei explicar. Eu acabei de acordar e, tipo, eu lembrei que eu não tinha encerrado o vlog. Então, pera. O que... que é que eu tenho que falar depois disso? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar sempre o sininho das notificações. pra <risos> é mais vídeos como esse. Me diga lá no Instagram, arroba.giracristina.underline. É ponto underline. Um beijo. Um beijo. Tchau. Valeu. Eu tô fazendo isso. Para, para, tá feio.